Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aos nossos encontros com pequenas práticas de meditação mindfulness para que você possa inseri-las no seu dia a dia. E hoje eu vou conversar com você sobre como funciona a nossa mente naquele momento em que a gente deseja meditar. Vamos lá? Provavelmente você deve estar se perguntando, Lígia, os pensamentos aparecem, eu não consigo ah, deixar minha mente vazia, e o que eu quero te trazer hoje é, tá tudo bem. Quando a gente fala aqui em meditação mindfulness, é a gente receber tudo com bondade e com curiosidade. Então, se um cachorro latiu, o que, que eu vou fazer nesse momento? Observar que o cachorro latiu, né? É fato. Mas eu vou dizer, né? o meu pensamento, para essa minha distração, que neste momento eu tenho a intenção em fazer um treino mental que é a meditação e eu vou reorientar a minha atenção para aquilo que eu desejo bom falei em cachorrinho ele até <risos> apareceu né mas é o seguinte agora eu tô fazendo um trabalho não só isso né às vezes tem barulhos às vezes os nossos filhos aparecem e a gente fala pronto não é para mim eu não sei meditar parece que foi combinado uh, e não essa é a grande beleza da Meditação Mindfulness, a gente receber, aceitar com gentileza e com curiosidade todas as distrações. Mas a gente faz o quê? A gente reorienta o nosso foco para a nossa atenção. E é isso que eu vou te convidar a fazer hoje. Vamos lá para a nossa pequena prática do dia? E você está insistindo aqui comigo, né, príncipe? Então, vamos para a nossa prática. Primeiro, encontre um lugar onde você possa apenas pausar por alguns minutos. Você pode se sentar em uma cadeira, ou você pode estar em pé. Apenas permita-se alguns minutos para trazer todo o foco para o seu momento presente. Observe a sua postura. Ao inspirar e expirar tranquilamente, vá trazendo toda a atenção para o seu corpo. Observando desde o topo da sua cabeça, pescoço, coluna, pernas, pés. Alinha todo o seu corpo e traga toda a sua atenção para a respiração. você pode sim também nesse momento se abrir se eventualmente alguma distração acontecer, se algum barulho te interromper. Apenas aceite, nomeie e receba todas essas interferências com curiosidade. Porque mesmo quando a gente deseja pausar, o nosso entorno continua se movimentando e o nosso papel é apenas observar e reorientar o foco para nossa atenção, para nossa escolha do momento. Então, inspire, expire tranquilamente, observando o ritmo da sua respiração. Observando aonde a respiração acontece no seu corpo e toda vez que surgirem pensamentos e distrações, nomeie, os receba e retome a sua atenção para a respiração. Inspirando e expirando bem de perto. Sendo bastante curioso e curiosa com a respiração. E se você distrair ou se barulhos surgirem, tá tudo bem. E mais uma respiração bem profunda. E aos poucos